Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, que seja bom esse momento em que você está aqui me encontrando né? Deixa eu começar para vocês pelo básico né? Eu fui diagnosticado em 1994 e uma das primeiras medicações que eu tomei foi o AZT Mas era aquele AZT, AZT mesmo, né? que espremia seus neurônios, que acabava com a sua vida eu me lembro de ter dito para minha médica assim, doutora, se é para eu morrer assim, vomitando, deixa eu morrer sem vomitar. Eu parei com o um AZT e eu fiquei vivendo assim, se houver amanhã, né, por bem, bem uns três ou quatro anos e em um dado momento eu passei a tomar uma medicação chamada Biovir, que tem lá dentro um AZT que eles dizem que foi... Ah, melhorado, né? Melhorado ou não, eu tomei por quase nove anos e os danos ao meu sistema nervoso periférico é, foram catastróficos. Eu passei a viver com uma neuropatia periférica, né? Começou nas pernas, começou nas mãos. Você pode ver como está minha mão, né? Sabe, esse é um dano que foi causado à minha mão, que dificilmente vai ser revertido, embora tenha melhorado um pouco com o canabidiol, né? As dores eram terríveis e muitas vezes eu contestava a validade de viver assim. É, eu cheguei a pensar em suicídio. Né? Não pense nisso, não pense. Se você pensa em suicídio, procura CVV, viver Entendeu? O centro de valorização à vida, porque a vida sempre vale a pena. Mas em alguns momentos eu pensei, sim, não vale a pena tentar, não vale a pena fazer. É, e com o tempo, isso foi piorando, piorando, piorando, piorando. Até que um dia eu encontrei uma médica, a doutora Flávia, da clínica Nery, que é ligada à Beneficência Portuguesa, mas hoje eu conheço outros médicos também, né? E ela me receitou o óleo de canabidiol da Canamedis, ela me receitou em setembro, e o que eu conto para vocês? Que nos primeiros dias o que eu senti foi desespero, porque parecia que o remédio não faz efeito. Como é isso? Né? Você está com dor, você toma um remédio que é para dor, você espera que a dor passe, mas não é bem assim, não quando se trata de, de, de, de uma dor tão grave, de um, de um problema tão sério, né? É, mais ou menos no final de setembro eu tava bem. Então eu não posso mentir para você e dizer para você que eu não sinto mais dor. Se eu me liscar o braço aqui, dói, dói. Se eu espetar uma agulha, dói. Quando eu vou fazer um exame de sangue, depois de tanto tempo, quase 30 anos fazendo exame de sangue, quase não tem veia dói, mas a dor angustiante da polineuropatia por HIV e medicamentosa acabou. E essa pessoa que está falando com vocês aqui é uma pessoa mais ou menos contida. Estou tentando fazer um vídeo. Eu sou uma pessoa muito mais alegre. É, eu trabalhei como DJ. Eu tenho sonho de voltar a trabalhar como DJ. Eu era um cara que falava no microfone, animado e tudo mais. Tudo isso voltou. Graças ao Hora de Cannabidiom. Na próxima segunda-feira, dia 2, eu vou estar com a Stephanie do Explica lá no canal do Explica Cannabis no Instagram, assim como vai estar no meu Instagram também. Eu não sei se tem jeito de incorporar isso à minha fanpage do soropositivo.org, meu blog, né, que eu mantenho há 22 anos, que... Digando, dizendo toda a verdade, chegou um dia que a dor era tanta que eu pensei em parar. Tá? Me surpreendeu aí o afastamento de alguns amigos que eu acho que gostavam mais do blog do que de mim. O blog continua lá, eu ia parar de publicar, não exterminar o blog, porque ninguém destrói 22 anos de trabalho. Mas assim, eu convido vocês para agora segunda-feira, dia 2 de maio, entrarem no canal da Stephanie, ali no Explica Nabis, ou no da Canamedes Brasil, e talvez no meu também, né, para assistir a essa entrevista e saber tudo que o óleo de canabidiol tem de bom para fazer para você e para mim, como já fez como para qualquer outra pessoa, não é só para a dor, é para um monte de coisas, tenho na sua cabeça uma palavra, homeostase, equilíbrio orgânico, eu conto com a presença de todos vocês lá, na segunda-feira, às 20 horas, obrigado pela atenção e até uma outra hora dessas, abraços.